Viva amigas, já fiz aqui duas ou três metidas, já não me lembro bem. Mas isto é importante ver onde é que são feitas as metidas. As metidas são é feitas aqui nestes, que são as costas. Ou seja, é as costas do trabalho. O que é que é as costas? Esta é a parte da frente da correntinha, os Vs. E depois nas costas temos esta espinha, né? temos esta espinha dorsal. É aqui nesta, reparem, que fazemos a metida. A metida fazemos aqui. Estão a ver? Portanto, este corresponde a este. E é assim que vamos fazendo. Fica a correntinha toda para o centro, virada para o centro. Vamos lá ver. Vamos aqui puxar a espinha dorsal e fazer o baixíssimo. Tudo muito simples. E depois continuamos outra vez. É esta, depois é esta, depois é esta.